O retorno da Fórmula 1 para a segunda parte da temporada 2021 foi caótico. A chuva forte e insistente que atingiu Spa-Francorchamps durante todo o domingo obrigou a direção de prova do Mundial a adiar o começo da etapa. Isso porque a veloz pista da Bélgica se mostrou encharcada e com visibilidade quase nula. O início atrasado foi ajudado pelo safety car mas logo ficou claro que seria impossível correr naquelas condições. Assim, a bandeira vermelha foi inevitável. A paralisação foi longa, de mais de três horas, até que se decidiu tentar uma segunda vez. O cronômetro disparou uma contagem regressiva de 60 minutos e a prova foi considerada válida a partir do momento em que foram completadas duas voltas atrás do safety car, quando houve nova interrupção. Daí em diante, foi somente esperar dar a uma hora prevista, mas a corrida foi oficialmente encerrada até antes disso. Por motivos de segurança, não houve como a disputa seguir para valer. A FIA desconsiderou a possibilidade de transferir a etapa para segunda-feira e deu por concluído então o GP da Bélgica, considerando Max Verstappen como vencedor. George Russell e Lewis Hamilton fecharam o pódio. A classificação oficial apontou apenas uma volta completada e uma distribuição da metade dos pontos para os dez primeiros colocados, praticamente a ordem determinada na definição de sábado, apenas algumas exceções devido a punições. Mas como isso aconteceu? Se o regulamento esportivo da Fórmula 1 diz que é necessário percorrer mais de duas voltas ou até 75% da distância para que a pontuação seja aplicada, ainda que meia pontuação, essa regra está no artigo 6.5 do regulamento e fala o seguinte, se em uma corrida sprint ou uma prova for suspensa obedecendo ao artigo 50 e não puder ser reiniciada, nenhum ponto será dado se o líder tiver completado duas voltas ou menos. Metade dos pontos será entregue se o líder tiver feito mais de dois giros, mas menos de 75% da distância dessa corrida sprint ou da prova original. Os pontos totais, serão computados se o líder percorrer 75% ou mais da distância original da corrida sprint ou da prova. Só que os pilotos completaram duas voltas atrás do safety car, antes que a nova paralisação fosse anunciada. Assim, os resultados não poderiam gerar pontos. O artigo 51.14 do regulamento diz se a corrida sprint ou a prova não puder ser retomada, os resultados computados serão os obtidos na penúltima volta antes do giro em que o sinal de suspensão da corrida for dado. Na prática, significa que, com a bandeira vermelha determinada na terceira passagem, o resultado considerado pela direção de prova foi o da primeira volta, e é isso o que abre margem para a discussão sobre a validade dos pontos e até mesmo sobre a necessidade de ter de percorrer mais de duas voltas. A questão aqui é que o artigo 6.5 do regulamento não especifica quando o resultado final da corrida é dado. Apenas se resume a entender se o primeiro colocado da corrida percorreu ou não mais de duas voltas. E Verstappen seguiu o safety car por dois giros e cruzou o terceiro na linha de cronometragem, completando três passagens, ainda que por dentro dos pits. E tem um ponto fundamental nisso tudo. Esses dois artigos mencionados, o 6.5 e o 51.14, não estão interligados. Diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, tentou explicar a razão para a pontuação, além das regras da bandeira vermelha. Foram completadas três voltas. A terceira passagem foi feita com os carros dentro do pitlane, e a classificação para a pontuação foi feita com base na penúltima volta antes da decisão de interromper a corrida. Definitivamente são questões separadas. Uma regra é para o término da corrida, e outra é o que acontece em relação aos pontos. Então, foi assim que Verstappen, que completou três voltas. Mas aparece na classificação geral com apenas uma volta completada, somou 12 pontos e meio. George Russell, o segundo colocado, saiu do pódio belga com 9 pontos, 1,5 e a mais que Lewis Hamilton, que portanto fez 7,5 pontos e meio. Daniel Ricardo, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Nicolas Latif e Carlos Sainz foram os demais premiados na prova em Spa. Um outro buraco no regulamento se refere ao ponto da melhor volta. O autor dela no GP da Bélgica, Nikita Mazepin, que terminou a corrida em 17º, portanto não levou aquele que seria o seu primeiro ponto na Fórmula 1 já que o ponto é só dado se o piloto estiver entre os dez primeiros colocados. Ok, mas como ficaria se Verstappen, Hamilton ou qualquer um dos pilotos do top 10 tivesse feito a melhor volta?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 Sem dar pontos para ninguém? Até a próxima!